lá a plaquinha lá, ó. Três meninas, restaurante e chalé. Então aqui, pessoal, é a entrada, ó. Tem esse boi aí, né? Esse boi aí, enorme. Deixa eu dar uma visão pra vocês aqui, ó. Vou colocar aqui que é pra gente fazer a foto da thumb, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, se pega ali a plaquinha. Pegou. Olha lá, ó. Três meninas lá. E aí, pessoal. Aqui é a entrada, ó. Então pessoal, depois agora eu vou mostrar pra vocês um pouco dos quartos, tá? Com mais detalhes pra você ver É um, um quarto em... é bem simples, né? Cama, banheiro, banheiro bem... é tudo bem limpinho, bem organizado Então tá aqui a entrada, pessoal, ó. Três meninas, hospedagem apenas com reserva, tá? E aí se você quer fazer sua reserva, agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó E eu vou deixar na descrição também os contatos, né? Mas você já pode ver aí, ó. Tá aí o telefone. Faz a sua reserva das 7h30 às 18h, tá? Então, eu acho que. É... Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, né? Você que, que tá pesquisando sobre as três meninas, ouviu falar e quer, quer, quer vir conhecer, todo mundo é assim, né? A gente, com... antes da gente vir, a gente pesquisa para saber como que funciona, como que é, né? Eu, pelo menos, quando vou viajar para algum lugar, tipo, alguma cidade, algum canto, aí eu pesquiso bastante sobre o hotel, sobre onde eu vou ficar, porque é para mim ver, né? Como é que é a... o que o pessoal fala. Pelo menos aqui, pessoal, é um pessoal bem simples, né? Até porque isso aqui é uma empresa familiar, e, e aí eles são bem simples, eles tratam a gente muito bem, Bem, bem tranquilo então não tem o que falar do atendimento né fora da que a organização a limpeza também é muito muito bem feito aqui então seja bem vindo então, aqui pessoal quando você chega lá é o portão ó e aqui é a entrada você deixa seu carro aqui né você já chega deixa seu carro aqui nessa entrada e já vai ali ó na recepção pra contratar aí o quarto que você deseja então pessoal aqui é o salão onde fica o café da manhã a parte de janta e eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona funciona das sete e meia às nove tá pessoal o café da manhã todos os dias aqui você vai ter pão de milho ovos salsicha aqui também tem tapioca misto quente tem todo tipo de bolo aqui ó coisa mesmo bem de fazenda mesmo bem de sítio tá pessoal então ó frutas sucos tudo bem organizado bem limpinho e eu vou mostrar para vocês aqui como que fica aqui para baixo pessoal bem legal também bem aqui do lado direito aqui ó é a recepção tá você aqui essa mesinha aqui essas cadeiras essa moça é a recepção daí você chega fala com ela para decidir onde você quer ficar aqui ó tem cervejas tá pessoal cervejas é, refrigerantes água de todo tipo aqui tem picolé também aqui ó então você não vai ficar privado de nada aqui tá E eu vou mostrar um pouco para vocês aqui embaixo aí é aqui pessoal é a parte do deck Desce, ó, bem arborizado tem uma casinha ali para tirar foto um poqueiro grande aí as meninas tirou foto aqui o deck para vocês terem uma visão que maravilha e aí aqui as tartarugas Tartaruguinha, tem um barco aqui Você pode Remar nesse barco Aí, ó Tem dois barcos aqui, ó E esses barcos aqui você pode Utilizar pra passear aqui, ó E essas aqui são as famosas Tartarugas, olha o tamanho dessa tartaruga Aqui, ó Isso aqui, pessoal, é pouco, tá? Porque quando eu jogo a ração aqui, ó Elas sobem aqui Bem, bem pertinho da gente. Aí. Cara, aquela tartaruga é muito grande. Olha o tamanho dessa tartaruga. Aqui eles fazem criação de tartaruga, como eu havia falado para vocês, né? As casinhas lá que eu tava mostrando aquela hora é lá, ó. E aqui é o deck. Ali tem um banheiro, ali tem aquela casinha, o tamanho daquele coqueiro lá, ó. Aí de brincadeira. Não pode tomar banho nesse, nesse açude aqui, você pode passear com o barco até lá, o fundo, pode até lá, pode até lá, é bem legal. Pra quem tá namorando, casal, vim passear aqui, é uma maravilha, família também, né? é bem tranquilo como eu mostrei pra vocês lá o café da manhã começa das sete e meia, vai até as nove e aí meio dia tem o almoço o café já é incluso né, no, no pacote e é bem legal a gente tá vindo aqui na no sábado de carnaval e a gente vai ficar até domingo e aí você, vou deixar aqui na descrição também, né, os links para você estar tá entrando em contato com eles. Você vem pela BR 317, a 131 km de Rio Branco e mais ou menos 1 hora e 52 minutos, pessoal, você vai gastar para chegar aqui. A estrada tá boa. Bacana. Vocês nem tiraram foto ali no coqueiro. Ali, ó, coqueirão ali, ó. Então, como é que vai tirar foto ali? Do lado, pô assim, ó. <risos> não quer não tirar um Na casinha. Tira na casinha lá, ó. Vocês ficam na janelinha. Ah, é tartaruga, né, não? É tartaruga. Tartaruga. É tartaruga mesmo. É, é, olha o tamanho dessa tartaruga aí. Ei, isso aqui tá pouco, tá? Quando eles jogam a ração aqui... Eles estão tudo achando que vai jogar, ó. Não, é nada. Quando eles veem gente assim, eles acham que vai jogar. Aí enche eles vêm até aqui em cima, ó. tem um banheiro, tem essa casinha aqui para tirar foto bem bacana bem bacaninha então pessoal, essa parte aqui de baixo é isso é o que tem aqui para baixo, nesse deck aqui abaixo do restaurante, né? como eu falei para você você chega, aí você a primeira coisa é esse restaurante que tem a recepção e aí daqui aqui você vai escolher o quarto vai decidir se vai ficar no quarto de alvenaria quarto de madeira e é aqui onde você decide tudo essa uma rodinha aqui vai dar uma voltinha no Não precisa pedir, não, é só chegar e puxar ele pro cantinho ali, ó. E aí você leva a sua amada para dar uma voltinha na Veneza Aquiana. Puxa pra três <risos> Modo turbo Ah, não ficar não fica rodando, filho Puxa desse lado aqui, ó então deixa só um tá, ah, tá rodando pela, pela... Tá de de que Tá deixa ela mais ali Que eu vou botar pra Vamos voltar lá que eu vou mostrar pra vocês A entrada Tá? É um lugar bem tranquilo aí, ó Bem limpinho Olha aí as plantinhas É tudo bem cuidado aqui, ó, pessoal Né? aqui tem uns balancinhos para tirar foto também muito massa e aí pessoal essa é a casinha de madeira que né? eu tava falando para vocês aqui tem dois tipos de casinha tem essa casinha de madeira que é mais barata o aluguel. E aí do outro lado lá, pessoal, tem as casinhas de alvenaria, tá? Elas praticamente dentro tem frigobar e tem chuveiro elétrico. Mas a diferença é essa. Que uma é de alvenaria é mais organizadinha e essa outra é de madeira. Mas tem as mesmas coisas que tem em uma, tem na outra, tá? Aí aqui Bem ali vai ter a piscina. Ó. Inclusive tem uma moça lá limpando. E agora eles estão fazendo uma de ali na beira do rio, ó. vou mostrar para vocês. Para vocês terem a visão. Aí aqui o banheiro de alvenaria, né? fazendo de madeira. E agora eles estão fazendo essas novas aqui, ó. Que fica de frente para a lagoa. Aí a bem ali tem um deck, ó, que fica, sai da piscina e vai para o deck, para você ter essa visão aqui, ó, ó, essa é a casinha nova, ó, bem feitinha, bem bonitinha, tem a varandinha, ó, aí você fica aqui, ó, só de boa, ó, aqui, ó, vamos tentar entrar nessa aqui, ó, para a gente ter uma ideia de como é ficar hospedado nela, bem arrumadinha bem bonitinha olha só aí aqui você fica nessa tranquilidade né ó frente para a lagoa então por enquanto tá pronta só aquela mas em breve já vai ter essa daqui também ó todas elas são conjugadas né banheiro alvenaria e casinha de madeira aí, ó, esse lado e lá para mais um pouquinho na frente, é o deck do restaurante, né? Ali e outra, né? Elas vêm com ar-condicionado, tá? Atenção. Todas têm ar-condicionado, todas. ao fundo, né? Lá, a moça tá limpando a piscina. Vamos lá para vocês terem uma ideia. E aí você vem com... com quando você chegar, você pode entrar, ó, Tem a quadra ali de vôlei ali. Você pode deixar seu carro aqui, ó. Deixa o carro ali. E... Você pode trazer as coisas para Pra, pra sua casinha. aqui tem um chuveiro. Ó. Você entrar na piscina, piscina de criança aqui. aí a piscina de adulto. E tem a minha aquela hidromassagem. Ó. Água quentinha, bem gostosinha aqui. A noite fica bonita. Eles têm. Uma... Então, todas elas são iluminadas. Tem as cadeiras. Olha, lá, olha a visão, que maravilha. Só tranquilidade, pessoal, bem cuidado. Então aqui, ó, a criança já viu, né? Já viu? Olha a lá rodovia, ó. lá em cima está passando os carros lá. Ó, tudo bem limpinho, bem cuidado. Vamos aqui no dar uma conferida aqui no deck. Que fica também de frente para a lagoa. Aí ó, que é o deck pessoal. Aí aqui você pode ter essa visão também da natureza e eu vou mostrar mais coisas para vocês, tá pessoal? então fica comigo aqui até o final do vídeo para você ter mais detalhes de como que é a Chácara Três Meninas para você que vier aqui Rio Branco Acre não deixar de conhecer Então galera, eu vou mostrar um pouco para vocês aqui do meu quarto Eu fiquei aqui na cabana número 4, tá pessoal? Eu não fiquei na de alvenaria, né? Tava toda deslotada Eu vou mostrar para vocês aqui um pouco ó. Aqui é a varandinha, ó tem, Você pode colocar a rede se quiser ó, Aí, ó Bem legalzinho aqui, ó Aqui tem esse balcãozinho aqui Eu já botei meus mantimentos aqui Eu vou mostrar para vocês aqui um pouco do quarto quartinho aí pessoal deixa eu travar aqui para a gente dar uma pronto aí pessoal você bota o sapatinho aí tem essa mesinha aqui esse rackzinho aqui você pode botar seus perfumes pente tem uma televisão tem antena parabólica tá não é tv a cabo pega os canais principais aí para você ter as notícias tem essa aberturinha aqui Todas as, as cabanas, pessoal, elas vinham com tela. Elas vêm com tela, tá? Ó, tem tela aqui, porque como é sítio, né? Tem muito mosquito Aí tem ar-condicionado, frigobar. aí, ó. Uma cama de casal. Aqui embaixo tem outro caminho aqui, ó. Pra você trazer alguém. Você puxa ali a cama. O pessoal dorme aqui do lado. E o quarto é esse aqui, ó. E eu vou mostrar o banheiro também pra vocês. Aqui é o banheiro, ó. Aí o banheiro, pessoal. Deixa eu subir aqui. Aí é o banheiro. O básico. Telinha lá também. Chuveiro elétrico, tá? Chuveiro elétrico, sabonete. Aqui, ó, tem um, um espelho. Um espelho. Bem grande. Dá pra você se ver legal. Pia. Então, pessoal, um banheirozinho básico, né? A cabana, todas, a, todas as cabanas do banheiro de alvenaria. Então, aí, para você ter uma ideia, tá? Toda essa igual, tá, pessoal? A, a tanta de alvenaria com a de madeira, todas têm ar-condicionado, chuveiro elétrico, frigobar, O que muda é só que é alvenaria mesmo, mas dentro é a mesma coisa, tá? Daquela e dessa. Então tá aí, pessoal, pra vocês terem uma ideia. Essa janela também, você abre pra ver a vista aí. Não é quente, tá, pessoal? Não é tão quente. Assim, a gente liga ar-condicionado porque tem uns horários aqui, tipo hoje tá fazendo um dia de sol, mas ontem, quando a gente chegou, tava chovendo. E tava, não tava tão tão quente, né? Tava frio E aí, ó, pessoal E aí, aqui aí, ó. Então, galera, um quartinho aí pra vocês verem, tá? Então, os quartos, vocês terem ideia, são todos iguais, tá? Só muda aqui, um é de alvenaria e outro é de madeira então, pessoal, a gente tentou ir lá na, na cachoeira, né, nos passeios que tem, na igrejinha, mas eu quase atolei aqui, né, porque, como eu falei pra vocês, a gente tá no inverno e meu carro também não ajuda, né. E aí, ó, o pessoal aqui que tava aqui ajudou, meu amigo também aqui, o carro dele, ó. A gente tentou ir, né, só que é melhor não arriscar, né, esses carros não são bons aí pra lama. Eu quase fico atolado e a gente resolveu ir andando mesmo, porque tá muito ruim, né? Chuva demais. Se fosse uma caminhonete até que dava. Então, se você vai tentar fazer os passeios no verão, de boa. Mas agora no inverno não tem condições nenhuma de você ir ó. E aí a gente vai andando mesmo, fazendo essa trilha aí. Para fazer uma ginástica aí, queimar uma, umas calorias, né? Uma trilhazinha. Aí, pessoal. Seja luz para iluminar quem está no escuro. Então, vamos seguir aqui, ó. A estrada é essa. Vocês vão ver aí que não tem condições para esses nossos carros aí, né? Mas se você tem uma caminhonete, pode vir de boa. Que você vai conseguir aí. É, tá conseguindo fazer essa trilha aqui de carro, né? Porque tem a cachoeira, tem a igrejinha. Tem vários, vários pontos legais aqui dentro da, da Fazenda Três Meninas, né? Então vamos primeiro aqui pro açude. Tem um açude muito bacana aqui a gente tomar banho, eu já fui lá e olha aí a, a situação, né? Isso aqui no verão pessoal é um tapete. Só que como ó, passa caminhão aqui para levar mantimento, porque eles também cria um boi, né? Lá ó, tem um curral lá, e aí acaba que é, fazendo a estrada ficar um pouco ruim. Para carro pequeno, né? Carro, carro grande não, mas olha. Na moral. Faça aqui essa trilha aqui, vá curtindo a natureza aqui, vá <risos> vá queimando as calorias, muito bom, muito legal. Então, é uma trilhazinha, pessoal. É A moça falou que é 3 km, se eu não me engano, mas nesses 3 km você vai vendo várias coisas, né? Tem esse garapé aqui, esse açudezinho aqui, ó. Ali ó, onde tá vendo aquela calha lá ó, tem um açude muito massa lá para tomar banho. Eu já tomei banho lá. O pôr do sol lá, pessoal, poxa, no verão é é, é, é coisa de, de louco, viu? O pôr do sol é muito lindo. Você passar o pôr do sol ali com a sua amada, com seu amado, com quem, com a pessoa especial, vai ser um momento inesquecível. Eu vou mostrar fotos para vocês do pôr do sol. Pra vocês verem, aí o meu amigo vem ali, ó. <risos> tá cansado. Ele tá cansado, mas é muito massa. Pô, a gente já veio pra cá, né? A gente já vem pra cá, pra fugir da cidade. e Então vamos, vamos curtir aqui, né? Vamos fazer essa trilha aqui andando. Pô, a gente já passa a semana toda dentro de carro, em moto. Ah, aqui, aqui, ó. De boa aqui, ó. Xandarinha Havaiana. E... Pau na máquina aí, ó. Olha aí, ó. Aí aqui você pode dar um mergulho para se refrescar. Mas esse aqui eu não gosto de tomar banho nesse aqui não. Porque não tem nenhum suporte, né? Mas aquele lá que eu tô falando para vocês, lá tem um suporte legal. Tem uma. Tem um deckzinho. Você bota um somzinho, leva uma caixinha de som, leva seu refrigerante, sua cervejinha, se você, se você quiser. Fica de boa lá. E aí você vai curtindo aí os pontos turísticos. Olha só. Eu vim com o meu carro até aqui, pessoal, ó. Aí aqui eu parei, porque realmente eu não ia arriscar, né? Porque, olha só. Aquele meu carro não ia passar nisso aqui, ó. Então, pessoal, vou andar aqui e já já mostro pra vocês lá. Ó, pessoal, olha aí o deck, ó. Eles reformaram, não era assim, não. Era bem simplesinho. Olha lá, agora tem um deckzinho preparado aí, ó. Tem as coisas queridas lá, ó. As coisas queridas estão lá. Se, se arrumando pra tomar um banho. Pessoal, não vou filmar muito, né? Pra, pra não mostrar as moças, mas... Olha aí, pra vocês terem ideia aí, ó. Muito top esse, esse, esse açude aí, ó. Pra tomar banho. Aqui é a primeira parada, mas lá pra dentro vai ter igrejinha, vai ter outras coisas, né? Então a gente vai dar uma parada aqui. E vou mostrar pra vocês. Mais de... Aí, galera, ó. O deck... E aí ainda tem uma redinha ali, ó, pra você tirar umas fotinhas aí, ó. Isso aí é a nossa amiga aí, ó. Olha aí. Olha aí, que maravilha. Top pra tomar um banho. Eu acho que esse aqui é o melhor pra tomar banho, ó, pessoal. É o único que pode, né? Pra falar a verdade. Não, não, não. então pessoal agora eu vou falar alguns pontos que você precisa saber é antes de vir para cá aqui pessoal não tem sinal de celular tá uma amiga nossa conseguiu o sinal da Claro lá aonde a gente faz o café da manhã faz a janta lá na recepção ela conseguiu o sinal da Claro foi a única operadora que conseguiu pegar sinal então se você tem algo para resolver traga a sua internet da Claro tá pelo menos nessa época agora não sei ou quando você vier você pergunta para para eles se já tem internet não tem wi-fi tá pessoal não eles não disponibilizam wi-fi também não pode trazer bebidas tá pessoal se você quer beber você tem que consumir as bebidas que eles vendem não, não, não aqui pelo menos foi não, não, não, o que não, não, não, não, eles falaram tá não pode é também pessoal fazer pagamento com cartão de crédito tá eles não aceitam cartão de crédito eles só aceitam pix e débito então já venha preparado sabendo dessas regras para você não ter nenhuma dor de cabeça tá pessoal valeu agora vamos ver aqui a igrejinha Pelinha pessoal, estradinha é boa, pelo menos tá boa, né? É simples, né? Que tipo para você fazer uma oração. Tem muito aqui, você pode, pode reunir aqui para orar. Nos caras É mais um ponto turístico mesmo você que tá aqui dentro, né? Então pessoal, tá chegando o fim do passeio aí, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. É, fiquei três dias aqui e agora eu tô indo, Tá chegando o pessoal aí, né? E agora eu tô indo embora. E. Compartilhe esse vídeo aí. Não, não esquece de dar teu like. E se eu tirei a tua dúvida aí sobre a chácara Três Meninas Fazenda Três Meninas. Comenta aqui embaixo. Fala o que, é que você achou da chácara. Se você gostou também. Se você já veio aqui, fala aí o que, é que você achou legal. O que, é que você não gostou. Para quê? Para que as próximas pessoas que vierem tenham uma noção e já venham preparado, né? Aí, ó. As cabanas de alvenaria. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.